Se existe uma palavra que define o espírito de um empreendedor bem-sucedido, é a paixão. A sua dose de paixão e motivação determinará o sucesso em qualquer empreendimento. Descobrir o que alimenta sua paixão fez de Hawking um grande cientista. Ele sempre foi fascinado pelo estudo dos buracos negros. Essa é uma das grandes paixões que o motivam até hoje e, segundo ele, que o mantém focado a estudar e querer aprender sempre mais. Então, antes de empreender, pergunte-se. Há algo que o motive a trabalhar mesmo sobre qualquer circunstância? Que o mantenha acordado pelo simples fato de não ter terminado? Ou algo que você continuaria a fazer pelo resto da sua vida? Então, é esse algo que deve ser a partida para os seus negócios. Você somente será um empreendedor de sucesso se for apaixonado pela sua ideia, independente de qual atividade, da mais simples à mais complexa. Os empresários que assumem riscos estão prontos para agir e tomar decisões em situações de incerteza. Há mais de 50 anos, Stephen Hawking assumiu o risco de viver cada dia sem saber o que o esperava no dia seguinte. Ele sabia que seus esforços poderiam não significar nada no dia de amanhã. O futuro para ele sempre foi uma incógnita, mas o cientista sempre foi incansável. Empresários bem-sucedidos sabem avaliar a situação e se perguntam Esse risco vale a pena? Custará quanto da minha carreira, tempo e dinheiro? E acima de tudo, transformam ameaças em oportunidades e respondem rápido a mudanças. Stephen Hawking é um dos cientistas mais premiados do mundo. Autor de diversas teorias e quebrou recordes de vendas com seu livro Uma Breve História do Tempo. Como ele conseguiu fazer tudo isso sem mover o corpo? Com muita disciplina e persistência. Você pode ser confiante, ter grandes ideias, uma mente genial e se dedicar ao seu projeto com entusiasmo. Mas se você quiser experimentar o sucesso a longo prazo, você deve exercer a disciplina. Essa é uma atitude que deve ser adotada por você e por toda a sua equipe. Saiba quem é você e aprenda sobre o universo. Essa é uma das principais filosofias de vida de Stephen Hawking. Você pode adotar essa mesma dinâmica para o mundo empresarial. Primeiro, você deve reconhecer quais são as suas habilidades e o que você faz de melhor. Ao mesmo tempo, você deve entender a dinâmica do mercado, o movimento dos concorrentes e o perfil dos clientes. A influência dos fatores externos sobre os internos pode levá-lo tanto ao fracasso quanto ao sucesso. Com conhecimento, você saberá identificar o limiar das mudanças que acontecem lá fora e agir internamente no tempo certo. O seu sucesso vai depender do quanto você sabe selecionar e sustentar as suas competências. Você precisará ter um plano de negócios e executá-lo, criar a sua marca e divulgá-la. Tudo isso baseado no que a sua empresa tem de melhor. Você precisará focar no potencial dos seus negócios, mesmo quando suas limitações parecerem gritantes, e essas limitações poderão ser de capital, de tempo, de pessoal, de fornecedores e de recursos tecnológicos. Então, se você realmente tiver paixão, conhecimento e disciplina para enfrentar os riscos, o teste final será a construção de suas próprias estratégias para enfrentar os desafios.